Cara. Comida, né? Eu gosto de quando eu vou para um país. Você eu não coloca ketchup na pizza, não? Né, pô? Aí não, né? Aí não, né? Depois me... E depois vem me encher meu saco do preconceito dos caras do Jedi. Ah, Adriano, você é um fanfarrão. Pô, pode pôr pode por ketchup na pizza também. Aí depois, não também. pode, pode. Mas bem <risos> e longe. E, e esse tipo de comida é só legal, põe, né? Põe na sua, só não põe na minha, né? É, é isso aí. <risos> Eu, eu, eu gosto muito de quando eu vou em algum país, né? Eu gosto de conhecer a cultura dos caras, né? Então, por exemplo, eu sou muito da cultura da cerveja, né? De todos os países que eu vou, tentar que eu ficar eu? da cerveja. Não eu parece, né? Eu bebendo cerveja. E aí eu lembro que eu gosto de comer comida dos caras e gosto de tomar a cerveja dos caras. Então, putz, eu lembro que nessa última eu fui pra Amsterdã e é legal que a cultura deles é, é várias culturas também, né? Ele tem, uma, tem um monte de culturas agregadas na mas... cidade. Isso, mas eles têm algumas coisas deles, que é o, o, o waffle, o estupo waffle. Eles têm o bitter balls, que é uma. uma tipo, o um, um ensopado deles, eles deixam ele mais conciso, pega em pane frita. Então, é, bolonha, é né? Que é bom também. É, então, é bolonha. Mas <risos> eles têm umas comidas lá e eu acho muito legal conhecer a cultura. Igual você fala, pô, você agora que eu quero entender a, a piada pra... aí, não entendi. Bolonha eu... é porque eu tava em Amsterdã. O que, que Amsterdã, mais você pô. vai lá pra fazer, né? Ah, tá. Bom. Tem os Bolonha, que é os Bolonha maconha, ah, né? Mas não, ah, não curto. É eu sou não. um cara certo, é, gente, essas coisas eu não entendo. É, deixa, deixa eu ir pra outro lugar. sendo não curto. Mas é legal você conhecer a história, né? Eu lembro que eu fui num lugar na Bélgica, não vou lembrar o nome agora, se assim, House, Malders que é, é, é um lugar muito legal lá deles, que eles fazem tudo. Então, eles suportam o, o, o cultivo local, eles cultivam algumas coisas. Então, o salame é eles que fazem do porco local da cidade. Aí, o, a cerveja é eles que fazem deles e o que sobra do malte da cerveja é o pão. Os vegetais é dá, eles não. compram é, no mercado local. E é legal você ver a história. Você falou pô, descobri que na China é muito apimentado... Porque teve essa história, eu sempre gostei disso, da parte comida, e bebida, conhecer, é. então é bem legal. Cara, eu curto, assim, su sumir da zona turística, eu vou na turística, quando vou um museu, um monumento, e é, é isso, velho. Se você quer gastronomia, vai para o Mercadão. Ou vai, eu adoro, o ou, ou ou Mercado de Rua. O local ali, onde você indica que a gente possa comer e tal, não sei o que. Cara, eu estava na, na Malásia, eu fiz, quando eu viajei, eu fiz muito Couchsurfing. Vocês conhecem Couchsurfing, já ouviram falar? Sim. Couchsurfing, sim, que é não. É, é quando você é, é como se fosse uma comunidade na internet e para você hospedar pessoas na sua casa que estejam em viagem. Ah, okay. tempo, viagem era tipo quando pode... esse negócio do, do Airbnb não era uma coisa hiper oficial e hiper segura, tinha essa comunidade que se juntava é, uma e se ajudava, coisa... era o crowdsurfing. E cara, eu fiz é, muito isso, principalmente na Europa e em alguns lugares na Ásia em alguns lugares lá na Ásia, cara, eu ficava na casa de pessoas, assim, que é, eles mostraram a cultura local a raiz mesmo do negócio. Tipo, assim, Nossa, tem um lugar é lá, você tá com a mão, sabe? Você senta no chão com uma folha de bananeira, assim, você coloca a sua comida ali com a mão. Então, você fala, cara, em que lugar você vai ter uma experiência dessa? Uma imersão cultural tão grande, você se conectar com o povo local mesmo. É igual você tinha tipo, uma tribo indígena na Amazônia. Você vai em um grupinho, numa excursão, tal, fala com o cacique ali, não sei o quê, volta. Não, cara, agora você pô, fazer uma imersão cultural, você vai lá, faz uma pintura de guerra. Tá? As coisas assim que é, é muito diferente, velho. Você isso é aí muda a cabeça, né, pro... Tiago? Oi? É igual o Não, ia perguntar, é. isso aí muda a cabeça, né, cara? Porque a gente tá tão fechado no nosso mundo, nas nossas verdades aqui, né? E aí você vê as pessoas fazendo. Mais ou menos as mesmas coisas que a gente faz de forma totalmente diferente, né? Você fala, puxa, existe outros caminhos, e aí você... E até o, o preconceito, né? A gente vai é. deixando de lado de muitas coisas, né, cara? É, é, é eu isso achei que é fantástico. você volta a outra pessoa, né? Você volta muito mais tolerante. É, alguns países você falam, que falar, ai, porque eu não sou um animal, eu não como com a mão, eu como só de talheres. Cara, não, isso não é, é a sua bom. cultura. É. Na cultura é. lá, por exemplo, da Índia, da China, de vários países. A Índia não tem calor, calor cara. Come com a não mão. quer dizer que isso é uma falta de respeito e tal. É outra cultura. Abre a cabeça, né? É legal é. isso. É. é, você fica mais O pro, pro, pro Rio de Janeiro, que faz tour na favela. Vai lá, trocar uns cheiros com os traficantes. É, é isso aí, cara, é né? uma vez a vídeo local Acho que eu li na Isto, é, não sei onde foi que eu li, é, os gringos viam, tinha uma agência é, que pegava os caras, colocava em cima num jipe de savana, tem. ia dar rolê, é, cara. Eu tô mano, zoando, mas, é. mas tem, eu tô zoando, tem, mas tem. Tem, cara, não é tem. não, Pode. é safari. É. Faz, cara, não é brincadeira, não. Pá, olha ali, ó. Tão pobre, ali, tão favelado, <risos> ali é <risos> o traficante. Aquele é o fogueteiro. olha é uma biqueira, ali vem de droga. Ali é um <risos> um aquele é um o fogueteiro, ó. Chegou a droga, agora ele vai estourar o rojão. Fudeu, fudeu. O, fala, fala, fala, o, fala, o, o fala, Bop fala, tá chegando, o Bop tá, tá chegando. Cara, ah, eu tô zoando, mas ficar... o... o Porta dos Fundos tem, um, um, é. tem uma, uma sketch do Porta do Fundo, é. dos Fundos do ano. por isso que eu tava lembrando do é. do Rio. Ah, tem disso lá? É. É. Tem, tem uma ah, sketch então... do Porta dos Fundos. Vocês podem procurar, isso aí é sério, fazia, né? Agora com a pandemia, acho que é. deu uma paradinha. Eu agora faça questão de máscara, seguindo as, <risos> a, a, as recomendações da sociedade de saúde. E espero que essas coisas as pessoas não percam, né, assim, de ter de, esse receio de viajar e ficar mais... Ai, certo. que susto, eu achei que era pra fazer a savana no rio, cara. É, <risos> Cara, é, o pessoal apela demais, né, tipo, tentar é. rom... assim, é, romantizar uma, uma situação delicada pra aquelas pessoas que vivem ali, né. É, É, claro. é, complicado, é complicado isso aí. É complicado.